Oi gente, eu sou Carolina Matos, monitora de Biologia aqui do Descomplica e estou no quinto ano da Faculdade de Medicina. Nesse vídeo eu vim esclarecer as principais dúvidas que vocês deixaram lá na nossa caixinha no Instagram sobre a Medicina e como é a faculdade. Então bora para a primeira pergunta? E a primeira pergunta é, por onde começar a estudar e o que priorizar? Você tem que estudar tudo o que você aprendeu no Ensino Médio, então é bastante conteúdo. Então você tem que ir começando, se organizar por semanas, né? começar o conteúdo, o que é a base, o que você tem que ser de base para saber as coisas mais difíceis. E aqui no Descomplica é exatamente o que a gente faz. A gente divide o material por semana, né? o conteúdo que a gente começa e que termina, vai começando mais fácil, vai te dando a base, termina num nível mais difícil. Mas no final do ano você vai estudar tudo o que você precisa para ter a sua aprovação. E aqui na descrição do vídeo tem um link para você assinar o Descomplica com desconto. E fora isso, né? além do que você precisa saber, né, o que você precisa estudar, o que você deve priorizar para as provas de medicina. Né? A medicina tem muita prova específica e é um conteúdo que você tem que se aprofundar saber a mais. Quais são esses conteúdos? Biologia, Química, Português e Matemática. Esses quatro é o que você tem que se aprofundar, porque é o que mais vai cair, né? os assuntos que mais caem nas provas específicas. Vamos para a segunda pergunta? A pergunta é, dá para trabalhar enquanto faz faculdade de medicina? E a resposta é sim. Eu sou um exemplo disso, eu trabalho desde o meu primeiro ano da faculdade, e não dá assim para conciliar. O que não dá é para você ter um emprego com hora fixa, de segunda a sexta, que entra às sete sai às cinco da tarde. Empregos assim não dá, porque a faculdade é integral, a faculdade requer muito de você. Mas se você tiver um emprego flexível Que tenha horários flexíveis né, Você consegue Você também não precisa ter o um emprego registrado Você pode trabalhar vendendo doce na faculdade Vendendo seus resumos Tem muito, na faculdade a gente vê muito disso As pessoas conseguem juntar dinheiro Fazendo aquilo que elas gostam Tem gente que gosta muito de fazer resumo completo Ler os livros Então esse é o trabalho delas Mas sim, independente do que você fizer Se o seu emprego tiver horários flexíveis Você consegue sim Conciliar a faculdade com o um estudo. Agora vamos para a terceira pergunta. A pergunta é, qual a nota de corte de medicina? A nota de corte é 700, mas é a nota de corte, né? Por quê? Porque essa nota, ela vai variar muito da, do estado onde você quer fazer a faculdade, da faculdade, da sua forma, né? A forma que você quer ingressar na faculdade. É através do Enem? É através de uma prova? Da própria faculdade? É através do FIES, do ProUni? Então depende muito. Tem faculdade que chega a beirar ali os 950 de nota de corte, né? A maioria, né, a maioria fica em torno de 800, mas se você tiver cota, a nota cai um pouquinho, se você não tiver, ela aumenta um pouquinho. Então depende muito. O legal é você pesquisar, né? A faculdade que você quer, a região onde você quer e ver qual que é a nota de corte da faculdade que você tem interesse. Assim você consegue ter uma base melhor, né, ter um direcionamento melhor, né? Mas a nota de corte é, entre 700 e 800 ali. Agora vamos para a quarta pergunta. Bom, a pergunta é, qual é a diferença entre internato e residência? Essa é uma pergunta muito frequente, muito frequente, muitos se confundem, mas eu vou explicar direitinho. Para começar, vamos lá. A faculdade de medicina ela tem seis anos. Como é a divisão desses seis anos? Nos quatro primeiros anos, você vai aprender o conteúdo teórico. Né? Você vai aprender todo o conteúdo. Vai ter prática, mas vai ser mais conteúdo. Nos últimos dois anos, você só vai ter a prática. E é esses dois últimos anos da faculdade é chamado de internato. Por quê? Porque você fica basicamente internado no hospital. Você dá plantão de final de semana, você fica de segunda a sexta, às vezes você entra às cinco da manhã, sai às sete da tarde. Então assim, você fica internado, que é o que eu tô vivendo agora. É muito legal, porque é a medicina na prática. Depois desses seis anos, que você fez os quatro teóricos, mais os dois de internato, você se forma um médico generalista, a partir daí você já pode trabalhar, só que você vai ser um médico generalista. Você precisa, né, se você quiser ser pediatra, cardiologia, cardiologista ou cirurgião, você precisa de uma especialidade, essa especialidade é chamada de residência. Então a residência você faz depois que você termina a faculdade, aí os anos de residência vai variar conforme o que você quiser. Você quer ser um pediatra? São mais 3 anos de residência. Você quer ser um cirurgião? São mais alguns anos. Você quer ser um neurocirurgião, por exemplo? São mais 6 anos estudando. Então, varia muito. Então, a diferença é que o internato é a prática médica na faculdade e a residência é depois que você se forma. Você está gostando desse vídeo? Então, deixa o seu like se inscreve aqui no canal porque tá vindo muita coisa legal por aí. E vamos acompanhar o resto do vídeo. Vamos para a próxima pergunta. A quinta pergunta é, a faculdade exige muita química, física e matemática? A resposta é, sim e não. É, como eu já falei, né? para você entrar na faculdade, você tem que ser meio que bom nessas matérias, né? porque é uma das requisições né, da segunda fase, então, você tem que saber química e matemática principalmente. né? A física na faculdade, você vai ver, mas vai ser só naquele início, né principalmente em cardiologia, essas coisas. A matemática, você vai ter que usar bastante. Por quê? Remédio. Você vai ter que saber calcular a dose de remédio. Também, outra coisa muito importante é saber calcular a filtração renal, por exemplo. né Às vezes, o medicamento, você tem que quanto de dose você pode dar por causa que o paciente tem um problema renal. Então, assim, você vai usar bastante matemática. Mas não se preocupa, porque hoje em dia tem aplicativos que fazem isso por você. Mas para a prova você tem que saber. Aproveita, né? Que você já vai entrar na faculdade ali, né? Sabendo bastante, porque você deu uma estudada a mais em matemática. E daí é só não, só não esquecer das coisas básicas que você consegue ali passar. E a química você vê, mas vê pouco. Vê mais no primeiro ano da faculdade, ali, quando você for ter a matéria de bioquímica, e na matéria de anestésio, né, pra calcular a diluição de dose tudo, né, como que vai fazer a anestesia do paciente. Então é mais, mais aí. Mas assim, não é um bicho de sete cabeças, nossa, uma engenharia. Não é. É só saber pra calcular a dose de remédio e depois se formar você tem ali os aplicativos e conseguem te ajudar. Mas para prova, para faculdade, você tem que saber um pouco sim. Quanto tempo leva para ser aprovado em medicina? Essa é outro é o top 3 das perguntas que mais me fazem. Mas assim, gente, antes de responder isso, cada um tem o seu tempo. Se a gente for falar a média, né? A média é de 2 a 3 anos, né, estudando, fazendo cursinho para conseguir passar em medicina. Mas existem aqueles que passam de primeira e existem aqueles também que ficam 7, 8 anos tentando. A média é 2, 3 anos. Mas tem é uma coisa muito grande assim, né? Depende de pessoa para pessoa, cada um tem o seu tempo, depende da faculdade que você quer. Eu tenho amigos que passaram em várias, mas eles queriam uma específica e ficaram vários anos tentando a específica. Então depende muito da região, do país que você vai querer, né? de qual local, qual a faculdade, né? Então, vai depender muito. O importante é você não ligar para o tempo, porque o tempo ele vai passar de qualquer maneira. O importante é você fazer aquilo que vai te deixar realizado e te deixar feliz. Então, não se preocupe em quanto tempo você vai demorar para atingir, atingir o seu objetivo. O importante é atingir. Agora, vamos para a sétima pergunta? Ela é... A faculdade de medicina é realmente um bicho de sete cabeças ou dá pra ter uma vida além da faculdade. Eu, antes de entrar na faculdade, eu tinha uma visão completamente diferente do que era fazer medicina. Pra mim, eu ia dormir e acordar na faculdade e não faria mais nada na minha vida. Mas isso é uma, é uma completa mentira, porque você consegue sim ter uma vida so social super, assim, igual todo mundo. É lógico que na semana das provas, aí sim você não tem vida social. Mas antes disso, ah, a faculdade tem atlética, você consegue fazer esporte, você consegue participar da bateria, você consegue ir nas festas. É só você se organizar. Na faculdade, principalmente no começo dela, você tem vários buraquinhos. Então, você tem duas horas sem aula. Nessas horas, você consegue estudar ou você consegue fazer algum trabalho. Então, assim, dá sim pra ter vida social se você se organizar. É, você ir estudando aos poucos. Na semana de prova é mais difícil porque é muito conteúdo, né? Você tem que saber muita coisa. Mas não é impossível. Então, dá pra ter vida social, dá pra namorar. Muita gente fala, gente, como que, como que não? Quando faz faculdade de medicina, dá pra namorar sim Dá pra viajar, dá pra fazer Bastante coisa, então dá pra ter Vida social, não se preocupem Porque dá sim, agora Estamos quase lá no final, hein mas agora A oitava pergunta é Qual o salário de um médico? Gente, é impossível eu falar um valor. Por quê? Porque depende muito, depende muito da sua especialidade, depende de quantas horas você quer trabalhar, depende de qual cidade, qual estado você quer trabalhar. Tem estado que paga mais, tem estado que paga menos, tem especialidade que você consegue ganhar mais, tem especialidade que é bem remunerada, né? Mas não é como, por exemplo, cirurgia sempre... Eles falam, né? Os médicos falam que cirurgia sempre ganha mais, né? Mas assim, eu não tenho como estipular um valor, né? Geral, depende muito da região, de quantas horas você quer trabalhar. Mas, eu até anotei aqui para não falar errado. A Federação Nacional dos Médicos estabeleceu que o piso é de 15 mil reais para trabalhar né, 20 horas semanais. Então, se no mês você trabalha 20 horas semanais, você ganha 15 mil no final do mês. Fora os botões que você pode dar tudo. E se você quiser ter um consultório e atender consulta, olha o que ele está falando aqui, ó, 187 reais por consulta. Né? Então depende de quantas consultas você vai atender Você vai fazer, né? quantos pacientes você atende por dia né? No consultório Então depende muito né? Depende da especialidade, depende de quantas horas você quer trabalhar Depende da região onde você está né? Então é uma coisa muito ampla né? Mas no geral o médico ganha bem sim Vamos para a nossa penúltima pergunta E quem não gosta de sangue? Consegue fazer medicina? Gente, sim, sim e sim Eu aflição de agulha. Não é de sangue, é de agulha. Quando eu vou tirar sangue, meu Deus, eu quase de desmaio, tenho que deitar, faço uma cena lá. Mas poderia ser de sangue também. E uma coisa que é muito frequente é os alunos desmaiarem nas primeiras cirurgias que assistem. Então, assim, gente, é muito frequente não gostar de sangue, não gostar de agulha, ter aflição de várias coisas. Mas a faculdade de medicina são seis anos. Durante esses seis anos, você vai ver muita agulha, você vai ver muito sangue, você vai ver muita cirurgia. Então, você vai acabar acostumando. Então, chega no final da faculdade, então, tudo bem, você nem lembra mais que você não gostava de sangue, que você não gostava de agulha. Então é possível sim, se você tem medo de agulha, de cirurgia, né, medo de alguma coisa, né eu posso não ter falado aqui, mas alguma coisa relacionada à medicina, não se preocupe. Porque na, nessa vivência do dia a dia, isso vai se tornar algo normal para você, aí você não vai ter mais aflição e nem medo. Então fica tranquilo se você tem receio de algo, porque durante a faculdade isso vai passar. E a última pergunta é... Na faculdade de medicina tem TCC? A resposta é depende. Depende, gente, da faculdade e de como é a sua faculdade. A minha faculdade, por exemplo, até o meu ano tinha TCC. O pessoal que entrou depois de mim não precisou mais fazer TCC. Então eu fui a última turma que fiz o meu TCC. Mas o TCC ele é algo tranquilo. Os professores não fazem do TCC um bicho de sete cabeças. Eles sempre te ajudam, né? te dão dicas. Você faz o TCC, geralmente, se você tiver que fazer, né, daquilo que você tem mais facilidade, né, então é bem tranquilo de fazer. E, e depende muito da faculdade, né, se você faz ou não. Eu tive que fazer, a turma que entrou depois de mim não teve, então vai depender. E no meu caso, o meu TCC tinha que ser entregue até o quarto ano, então eu entreguei meu TCC ano passado, né, eu tô no quinto mas tem faculdade que deixa você entregar o até o sexto ano, então depende muito. Mas, no geral, é tranquilo, não se preocupe. Agora, antes de acabar esse vídeo, eu preciso falar que na nossa caixinha de perguntas do Insta, vocês sempre mandam perguntas sobre séries médicas, o que, que é real, o que não é. E aqui, nessa caixinha aqui, tem um vídeo que eu fiz com o professor Rubens Soda desmistificando várias coisas das séries médicas, então clica aqui. E assiste lá o vídeo que tá super legal. Bom, chegamos ao final do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se inscreve no nosso canal. E nesse jeito, você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre medicina, conta aqui pra gente nos comentários, que quem sabe eu não venho fazer a parte 2 desse vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. E faço medicina. Tô no quinto ano da faculdade. E hoje eu vim aqui pra esclarecer algumas dúvidas sobre as principais questões de biologia. De... Oi, gente. Eu sou a Carolina Matos.